Olá senhores do YouTube, estamos aqui com mais uma novidade do canal Diversidade Visual Eis aí ó, o filhote de urubu Tomando um solzinho gostoso aqui Em Ribeirão das Lages <risos> Se escondeu Mas daqui a pouquinho ele vai aparecer novamente Ainda cheio de penugia muito show né é isso aí galera ele fugiu mas depois a gente pega ele de novo aí para fazer uma mais um registro aí ok